olá senhor canibal olá delicioso humano você está com fome estou sim. então toma aqui minha perna muito obrigado agradeço do fundo da minha alma oxe e aí como estava estranho e me fez mal era uma prótese eu nunca tive perna